Aqui temos um relato de uma jovem registrado em vídeo. Sempre que seus pais vão trabalhar, ela fica sozinha, cuidando da casa e alguma coisa vem lhe fazer companhia. A partir daí, Vários fenômenos inexplicáveis se sucedem. Parece que há um pouco de gás perturbando esta pobre inocente alma. Ela disse que faz tanto tempo que passa por isso que já está até acostumada com essas manifestações demoníacas. No vídeo que se segue, uma família inteira despertou de madrugada com um gemido assustador que ecoava pelo quintal de sua casa localizada no meio de uma floresta. Era o gemido de uma mulher chorando ao mesmo tempo que rosnava feito um animal. São imagens reais da manifestações do que parece ser ela. Sim, ela mesma. A chorona. Ei, ¿Qué está ¿Qué pasa? No sé. Oye, voy a unas cosas. Mira, es que para la pieza mejor. Sí. Oye, Ey, vamos. Sí, para dentro, Señor. Dios No, me escucho, no, no, no, Señor, mío. No no baño, mijito. Señor, yo no sé qué está pasando, dice Santísima. No sé qué pasa, Señor. Ya no está por allá, Señor. Tranquila, tranquila. Sí, señor. Escucha, escucha, escucha, escucha. Señor, no sé para dónde estarán. Se duele santo, Señor, Dios mío, no sé. Virgen Santísima. Todavía es una fogata, un Ay, Señor. Fogata está ahí. Señor, eso es. ¿Quién está ahí? Señor. Señor, ¿qué está ahí? ¿Está ahí en el baño? ¿Escuchó? Todos para adentro, todos para adentro. ¡No para adentro! Norita, Norita, ¿eh? ¿Qué no noleta no ¿Cómo cierro esto aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué está qué Señor Dios mío? Señor Dios mío? Señor mío? de Cristo, Señor mío. No sé, mi hijo, no sé, no sé, mi hijo. Dígame, San e aí? O senhor? isso aqui Que aí? no me tranquilo tranquilo mm. señor por mucho estoy está echando agua y un agua bendita no hay agua bendita no sé mm. agüita agüita bendita algo para hacerle a esos no, señor. agua agua agua aguanta manquina adelante adelante ese uh -huh. mis hijos señor Oye. no, ¡Oh, no! Agora um vídeo que vai te deixar muito preocupado. Aqui temos alguém filmando aquele momento de descontração entre amigos quando de repente algo perturbador acontece. Ela ficou totalmente paralisada no meio da ação e depois não fazia ideia do que havia ocorrido. De acordo com alguns internautas, isso foi uma típica e da falha da Matrix. Parece que a internet dos servidores de transmissão ao vivo do universo paralelo caiu ou algum fio foi desplugado acidentalmente e ela deu tilt por alguns segundos. Mas logo a conexão foi restabelecida e ela voltou a funcionar. <risos> O nosso próximo vídeo foi registrado em uma escola que foi abandonada neste mesmo dia após registros de fenômenos paranormais que deixaram os estudantes em estado de pânico. Na mesma noite, uma equipe de investigadores foram até o local em busca de explicações, mas eles irão se arrepender do dia em que nasceram por esta decisão. Sim. Você já percebeu que onde mais são registrados eventos paranormais são em mansões? Talvez haja uma razão por trás disso. Muitas pessoas ficaram ricas da noite para o dia, após oferecerem sua alma ao diabo. Depois que o pacto se cumpre, o diabo vem buscar a sua parte no acordo. Mas antes disso, ele faz questão de finizar os últimos dias de vida da pessoa por meio de dessas manifestações para que ela possa ser levada da forma mais sofrida possível. Tem coisas que não tem jeito, só são captadas por câmeras. Aqui vemos o registro de um vulto negro fantasmagórico. Sim, um demônio. Sabemos que há um mundo espiritual ao nosso redor invisível a olho nu, mas aqui temos uma prova de que ele é tão real quanto ar que respiramos. Um grupo de investigadores do paranormal se dirigiu até um hotel onde permaneceu por um bom tempo um maníaco que se fantasiava de palhaço para atrair suas vítimas. Chegando lá, por meio de um tabuleiro ou ouija, eles invocaram o espírito do palhaço para com ele se comunicar. Imediatamente, um deles começou a sangrar. Era um sinal de que eles deveriam parar. Em seguida, vários balões vermelhos surgiram em uma sala. Nesta mesma noite, assim que saíram dali, o jovem foi atropelado e não resistiu aos ferimentos. Você teria coragem de filmar um tornado devastador bem de perto, como este motorista fez? É necessário saber com o que está lidando e ter muita experiência, mas jamais tente fazer o mesmo caso apareçam um desses na sua região. Quando Jesus voltar e destruir o planeta no apocalipse vai ser assim mesmo. Para finalizar temos um vídeo que deixou muita gente de boca aberta nas redes sociais. Essas imagens têm circulado o mundo e mostram que seria um homem sendo brutalmente atacado por ratazanas mutantes gigantescas. Após uma breve pesquisa descobrimos que não há motivo para pânico, pois essas criaturas que de longe pareciam ratazanas repugnantes na verdade são belos e doces guaxinins que estavam com muita fome e sabiam aonde encontrariam comida